até mais fala galera, beleza aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando. É, eu quero te agradecer aí mais uma vez pela sua audiência, por você estar comigo aí nessa empreitada digital. Né? E se você ainda não é inscrito, né, que você possa se inscrever nesse momento, compartilhar com seus amigos e, lógico, como você vai gostar desse vídeo. Né, que você possa então dar o seu like, tá bom? Então essa é a saga do afiliado, seja muito bem-vindo, você que é afiliado é, iniciante Afiliado aí que já tem um tempo de, de estrada ou você ainda que tá patinando, né? A minha intenção aqui é fazer um vídeo legal para que você entenda como funciona o mercado de afiliados E entenda que o mercado de afiliados ele é um mercado que ele é muito próspero, né? E que funciona muito bem, tá? É, dá, pra, dá pra você ganhar dinheiro nele, dá pra você trabalhar tranquilo. Mas tem que botar a mão na massa, tá? É, então essa é a saga do afiliado. Esse aqui é o episódio 6. Aqui ó, 6, tá? É, então nessa saga do afiliado, né? É, você que já assistiu aos outros episódios... Eu venho falando um pouquinho das minhas experiências né? e procurando sempre encontrar o melhor caminho né? para que você possa é, se colocar aí no mercado de afiliados, né? conhecendo o seu público, conhecendo o seu nicho, conhecendo os produtos que você é, pode divulgar. Né? e os meios necessários para que você faça não só a primeira venda, como várias outras vendas. Né? E no episódio anterior, eu falei sobre a venda expressa, certo? É, a venda expressa, ela consiste em você fazer um post, né? ou na sua fanpage, ou na sua, na sua, é, no seu perfil ali no Facebook... É, e, e colocar ali dentro dos grupos referentes àquele produto que você é, está fazendo, está divulgando, certo? E aí coloca, coloca ali o, a sua postagem e no final você põe para a pessoa comentar, né? eu quero, sim, up, né? são várias palavras aí que as pessoas usam para é, as pessoas para incentivar as pessoas a comentarem. É, o seu post. Né? E ali você pode iniciar uma conversa ou simplesmente colocar um link de afiliado. Né? Depende muito do, do, do tipo de produto e da situação que você é, tem ali nas suas mãos. É, e como eu disse, para mim mesmo não deu certo, porque é, demanda de muito tempo e, e é um processo totalmente manual né? e se você ficar num processo desse, o que acontece? Você vai ficar, tipo assim, hoje a semana tem sete dias, e vamos supor que você trabalhe seis dias, você vai ficar seis dias refém de um processo é, manual, né? é, colocando ali um post, gerando expectativa, né? e tentando encontrar é, pessoas é, interessadas ali na série, naquele produto pode vender pode dar certo pode pode sim pode funcionar pode né mas para mim não funcionou tá e eu não aconselho porque realmente eu acho que é demanda de tempo e paciência ali né agora é, eu quero falar hoje sobre o Facebook tá o Facebook é uma rede social né é, que ela ela prima por por você colocar a intenção do Facebook é que você coloque, é, você interaja com outras pessoas curtindo, comentando, compartilhando as postagens, é, o dia a dia das pessoas, isso e aquilo outro. Ótimo, beleza, beleza. Tem muita gente dentro do Facebook, mas o Facebook é um ambiente totalmente controlado, tá? totalmente controlado pela equipe do Facebook. E o que acontece? Você está sujeito às regras do Facebook. Imagine que você vai viajar e passe um final de semana na casa de alguém. Você vai estar refém das regras daquela pessoa. E o Facebook é a mesma coisa. Né? Existem regras lá dentro e estão ficando cada vez mais rígidas. Por quê? Porque eles, eles não querem é, que organicamente as pessoas é, postem links de afiliados ou coisas referentes a links de afiliado. Né? Então, vai ficando cada vez mais difícil e eles bloqueiam, bloqueiam mesmo, bloqueiam a sua conta, bloqueiam é, o seu perfil e você fica sem postar nada. Né? Imagine agora você tendo um negócio totalmente voltado ao Facebook orgânico e você ficando bloqueado. Como que isso funciona? Eu já passei por isso, eu sei como que é. Né? Você fica totalmente perdido porque sua única fonte de, é, de divulgação ali é o Facebook e você está bloqueado. Fica difícil. Por isso que é importante você ter a sua estrutura, né? que seria um canal do YouTube, blog... A, é, uma fanpage no Facebook Twitter é, Instagram né? Então, só, isso é uma estrutura Porque se um bloquear Você tem outros, outras Alternativas né? Você não fica refém só de um, uma, uma única fonte De tráfego Certo? Por isso que é importante é, Se você for trabalhar com Facebook Eu sugiro é, Por experiência própria tá? É, Faça todo o seu esforço é, para fazer anúncio tá? Anúncio no Facebook A melhor coisa, a melhor alternativa que você pode fazer Porque você é, raramente vai ser bloqueado A não ser que isso não seja muito ruim né? E uma coisa interessante Procure, você pode é, é, procurar no, no YouTube é, página, Como fazer uma página de aterrissagem tá? Isso é importante porque dependendo da página onde o seu visitante, você está levando o seu visitante, eles bloqueiam, certo? Mas se você fizer um bom anúncio, é, com uma página de aterrissagem legal, né, a tendência de você vender é muito grande, tá? Mais de 90%. Então o Facebook, ele tem essas regras, ele, ele é muito cheio de mimimi. E realmente é, hoje eu trabalho somente com o Facebook na minha fanpage, né, ou nas minhas fanpages são algumas que eu tenho. É, apenas eu posto o conteúdo, o mesmo conteúdo que eu posto no blog, eu posto na fanpage, né, levando e aí posto é, quando, é, quando eu posso, né, eu faço anúncio, mas quando eu não posso, não posso, o que, que eu faço? Eu pego esse, é, esse post. Né, e coloco é, faço ali uma é, coloco em alguns grupos é, grupos é, assim são eu, você só pode postar em poucos grupos né em cinco grupos já que eu estou acostumado né e aqueles aquele aquele aquele post ele vai gerar tráfego jogando para o, o blog né e dentro do blog você aí sim você pode fazer a divulgação dos seus links Porque aí você está num ambiente seu né? Por isso que é importante Eu falei muito mal no passado é, A respeito de blog né? é, Mas realmente Hoje eu vejo que eles são bastante importantes Principalmente Na, na divulgação aí Dos seus links tá? Porque lá você está dentro do seu ambiente Dentro do seu ambiente é você quem manda Certo? E é, também colocando trazendo o tráfego é, do youtube né, para dentro do blog ou seja, o blog é a minha página de aterrissagem e é lá sim que eu faço os meus, a divulgação dos meus links de afiliado né? então se você está trabalhando com, com o facebook e quiser tentar a venda expressa fica à vontade né? Para mim não funcionou né? e nem acho que seja uma boa ideia né? Porque para mim eu prefiro trabalhar com um processo automatizado, um processo que gere é, engajamento e vendas no automático sem eu ter que ficar toda hora postando alguma coisa. Se eu coloco um vídeo no YouTube hoje, por exemplo, ele vai me gerar engajamento durante muito tempo né? e eu nem tenho que me preocupar, eu até esqueço que aquele vídeo está lá. Né? Então acho que é isso, é um processo de automatização que funciona melhor. Né? Mas é assim que funciona o Facebook tá? Se você gostou do vídeo, dá um like Inscreva-se no canal Se você quiser fazer algum comentário Pode fazer o um comentário Na aba aqui abaixo tá certo? E lembrando né, é, Inscreva-se no canal tá? E dê o seu like tá? Um grande abraço E até o próximo vídeo